Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu quero conversar com você a respeito de começar a investir. Por que eu tô gravando esse vídeo? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcio Guimarães, sou corretor de imóvel, sou investidor e já há algum tempo venho ajudando pessoas a comprar imóvel, a assim a, a melhorar a sua condição financeira para conseguir o crédito para justamente ser aprovado aí realizar os seus sonhos né você já me conhece por aí na rede social se você não me conhece muito prazer bom por que que eu decidi gravar esse vídeo hoje de manhã recebi um, uma, um contato de um amigo meu quando eu fiz uma postagem lá no meu Instagram se você não me segue pelo Instagram vou deixar passando aqui em cima ou aqui embaixo algum lugar o meu Instagram para você ir lá me seguir, né? Por lá eu posto mais detalhes sobre minha vida pessoal, meu lifestyle, na verdade, o que eu faço, como eu faço, eu envio. Então, não é indicação de investimento, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui esse vídeo. Não é indicação de corretora, não sou patrocinado por nenhuma corretora, nenhuma, tudo que você ver aqui você, a, a, a, não, é como uma, é uma ideia para você, eu estou utilizando, mas ninguém me paga para falar se ela é boa ou ruim, mas não, é ruim já, eu estou usando, é ruim, mas eu continuo porque meus investimentos estão lá, por isso que eu te falo, não vá pelo que você vai estar tá vendo, busque informações daquilo que realmente é melhor para você, beleza? Então não é indicação, bom, por que eu gravei? Um amigo meu viu lá no meu Instagram que eu fiz uma postagem falando sobre a Petrobras, né? Que ela vai pagar agora, na data da gravação desse vídeo, ela vai pagar R$1,18, se eu não me engano, por cada é, cota, né? Que se você tem da, da, da, dessa empresa. Também não é indicação de compra, tá, gente? É, e aí eu fiz lá um, um birimbolo lá, com, ó, Se Você tem 10 ações delas e você ia ter tanto investido e você tá ganhando tanto se você tem 100 e ele pô se interessou para caramba falou pô eu quero comprar Falei calma aí vamos aí a Petrobras é uma compra de ações né de papéis lá em ações que é uma renda variável qual é o teu perfil de para começar a investir o para que que você quer investir você quer investir para guardar dinheiro para o final do ano, viajar agora, né passear e para a Europa, sei lá o que você quer fazer, você quer trocar de carro, você quer comprar um carro novo, quer comprar um videogame, eu não sei qual é a tua, o teu interesse em investir. Ou se você quer, como eu, adquirir patrimônio para daqui a 10, 15, 20 anos viver de renda, então eu não sei qual é o teu interesse. Por isso, eu tô gravando esse vídeo para dar dica para pessoas que às vezes me perguntam pessoalmente, poxa, eu queria investir, vejo lá no teu Instagram, mas eu acho muito difícil, muito complicado, gente, não é, não é. Se eu que fiz supletivo, sou burro pra cacete, consigo fazer, qualquer pessoa vai conseguir fazer, basta ser uma pessoa esforçada, eu não sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa esforçada. Então eu busco informação, eu vou atrás mesmo, eu não acredito em tudo aquilo que as pessoas falam pra mim, eu sempre falo isso, pra minha noiva, né? Falo pras pessoas, cara, eu não sou a pessoa que se você falar assim, ó, coloca teu dinheiro aqui que você vai dar bem. Ó, compra aquele carro que é o melhor carro. Aquela, aquela religião é me... eu não sou a pessoa que eu aprendo a ah, beleza vou lá e vou fazer não eu questiono eu vou buscar informação então você deve ser uma pessoa questionadora buscar informação tá então a primeira coisa que você precisa fazer para começar a investir é saber quebrar esse paradigma que para investir precisa de muito dinheiro não você pode investir com apenas 30 reais 50 reais gente. Cem reais, sabe? Você economizar e você deixar o teu dinheiro na poupança é como se você estivesse colocando dinheiro lá e ao mesmo tempo tirando um pouco e dando para a inflação, dando para as coisas, né? Se você tem hoje, se hoje você compra 10 pães, quanto que custa 10 pães? Eu nem sei quanto custa 10 pães, vamos pular que custasse lá 10 reais. Vamos lá, 10 reais dezembro, volta com esses 10 reais e compre 10 pães, tenta comprar 10 pães de novo. Não vai conseguir, isso se chama inflação. Então, esse é o básico, o teu dinheiro perde valor ao no tempo, então se você deixar ele fora de algum investimento, ele tá perdendo valor, se você botar um milhão em cima da, da mesa, daqui a um ano, se assim, um milhão não tá valendo um milhão, ele tem um milhão ali, mas você não compra as mesmas coisas, entendeu? Deixar o dinheiro na poupança, é a mesma coisa, você, a, a inflação ela come, então por mais que esteja te enganando ali que você está ganhando um pouquinho de dinheiro Aquele pouquinho de dinheiro é menor do que realmente ele está valendo, então você também está perdendo dinheiro Então qual é a solução? A solução é você aprender a investir, não precisa ser comigo, existem pessoas muito, muito, mas muito Porque eu sou isso aqui, né? então pessoas muito mais elevadas em conhecimento para te ajudar eu só quero dar esse start esse empurrãozinho assim ó vai lá veja as coisas daqueles caras lá que são foda para caralho e vão te ajudar a, a, a ser um excelente investidor porque eu vejo esses caras então eu pego as ideias vejo comigo estudo e vou lá e monto então a primeira coisa que você precisa fazer é tirar esse paradigma qual é a segunda coisa então bom a segunda coisa então é você abrir uma conta em uma corretora tá lembrando pesquisa a melhor corretora porque eu posso mostrar uma aqui que eu só estou usando mas não é, não não quer dizer que ela seja boa tá mas eu uso porque meu dinheiro já tá lá depois que eu vi que puta, é um saco para poder utilizar enfim Abra conta numa corretora. Como é que abre conta na corretora, Guimarães? É, é difícil? Não, não é difícil. É como abrir uma conta no banco digital. Tá? Você precisa ir lá, abrir, clicar lá na corretora. Quais corretoras, Guimarães? Tem Clia, tem Rico, tem XP, tem Modal+, Mais, tem Vitrio. Tem um monte de corretoras que você pode pesquisar e comprar é, os, os seus, o, seu, o seu interesse né? A gente já vai falar sobre eles Aqui um pouco mais pra frente Então você abre uma corretora Eles vão te pedir a documentação E ali eles vão te fazer um questionamento Perguntas para entender qual é o teu perfil O porquê você tá querendo investir Se você tá querendo investir para daqui um ano comprar um carro novo Se é para daqui a seis meses você fazer tal coisa é, Se é para você Se aposentar Então eles vão entender qual é o teu perfil Para te até te ajudar na hora de você escolher alguns investimentos, até de mostrar algumas coisas para você, tá? Então é preciso saber. Depois que você fez isso, você precisa, obviamente, ter uma conta corrente no teu nome, tá? Porque você só consegue transferir dinheiro para esta conta de investimento lá na corretora se você tiver uma conta corrente. Não adianta que você não gera boleto e manda dinheiro para lá, tá? É tudo muito vinculado, até porque o dinheiro que você tá mandando lá... Quando você, fizer, quando você fizer os seus investimentos, ele só, você só consegue recuperar eles vindo para tua conta corrente. Então é muito certinho, não tem problema com nada. Além disso, tem a, a garantia do, do, do, do, do órgão aí, que eu não vou ficar citando nomes aí, porque não quero dificultar, quero falar fácil para você. Você tem a garantia que se quebrar aquela, aquela, aquela corretora, até 250 mil reais, se você tiver investido nessa corretora você tem a, a, a garantia de receber de volta então fique tranquilo é muito muito muito tranquilo dificilmente a corretora vai quebrar tá é, sem botar a mão no fogo por nenhuma mas eu, desde quando eu comecei a investir há quatro cinco anos atrás nunca vi uma corretora quebrar já vi corretoras comprarem outras tá bom colocou o dinheiro lá da tua conta daqui fez um ted para lá a tua teu dinheiro vai estar tá lá na lá na, na corretora como é que você faz bom a partir daí é que vai começar a sua jornada como um investidor que tipo de investimento você vai fazer vai depender do formulário que você vai responder para esta corretora para ele classificar você se você é iniciante se você é um investidor arrojado ou se você é um investidor moderado para que você possa é, é, para que você possa fazer os seus investimentos tá mas vamos dizer que você seja um investidor arrojado é né? um cara que não tem problema em correr risco você quer ganhos realmente exponenciais e você quer fazer investimento, então você vai lá para comprar ações, vamos lá, ações da Petrobras que eu comentei aqui, ações da Vale, ações da, sei lá, o que você procurou e achou e achou que é melhor para a tua vida, sem indicação, aqui, comprou a ação, você pode, comp... você vai olhar lá e falar assim, pô Guimarães, mas lá a ação tá lá me mostrando lotes de 100, como é que eu faço? Nós já vamos entrar em vídeos aqui que eu vou abrir aqui a minha corretora, a gente vai fazer aqui uma, uma compra e eu vou mostrar para você o passo a passo de como fazer esse vídeo aqui é para tirar esse aquela ideia de que é difícil investir precisa de muito dinheiro é eu faço é, investimento como como é que eu mando dinheiro então é fácil gente comece a investir começa a mudar a sua mente seu mindset de, de, de gastar dinheiro de querer Poxa eu, eu venho conversando com amigos colegas que me acompanham pelo Instagram conheço pessoalmente e eles vêm falando justamente isso é super legal Pô, eu era bem consumista consumo para caramba eu também quem me conhece sabe, eu era um cara puta endividado, cara. Eu tinha dívida até o até um talo, e não, tudo que eu recebia eu gastava. Mas aí comecei a mudar a minha ideia quando eu comecei a perceber que eu precisava ter uma vida melhor e não ficar nessa vida medíocre que eu tinha aí de sempre ganhar e gastar e estar tá devendo, entendeu? Então se você quer ser essa pessoa começa a mudar essa ideia então dá para investir sim dá para você começar a investir com pouco dinheiro é possível você investir pequeno com 30 com 50 com 60 reais se você acha que não dá escreve aqui embaixo para mim porque que você acha que não dá para mudar de vida porque que você acha que você não consegue investir mas se você acha que é possível se esse vídeo te deu esse toque você também quer começar e você gostou desse vídeo quer ver conteúdos assim como esse aqui no canal? Manda uma mensagem para mim e, claro, deixa seu like, se inscreve no canal. Dessa forma, esse vídeo consegue chegar no maior número de pessoas. Eu me motivo também em fazer mais vídeos como esse. O YouTube entrega para maior número de pessoas porque ele vê que você deu like. Então, ajuda o canal a crescer, deixa o like no vídeo. E eu te vejo nos próximos vídeos, onde nós vamos estar falando sobre mostrando como é que faz o investimento, mostrando como é que faz o TED, como é que investe, como é que compra, como é que procura as ações. E aí, de certa forma, eu vou te ajudando também a mudar de vida. Tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo. Não esquece não, deixa seu like aí. Até mais. Tchau, tchau.